Cavaleiros aqui é o um mendigo. E a gente tá jogando Infernax. Deve ser a parte 4, né? A gente saiu da dungeon. Vencemos o, o, o cão que tinha aí. E vamos que vamos, né? não sei pra onde é que vai, não. Mas vamos puxar que no, no meio do caminho talvez eu lembre. O certo tá é indo pra outro dungeon agora, né? Mas é bom dar uma, se, se preparar um pouco. Ou não? Não sei, vamos, vamos. Acho que eu vou fazer a missão daquela velha. Ela tinha falado pra gente matar um esqueleto, né? Tá meio do me achar outra coisa, então de boa. Opa, a defesa tá boa. Antes tava tomando 3 de dano desse bicho ali, né? Já, fiz, já fizemos todas as missões dali, né? Eu acho... Igreja, o que, é que tem na igreja? tem nada na igreja. A gente já perdeu dinheiro aí, não vamos voltar. Vamos pôr magia. Hum. Tentando lembrar mesmo. Sinceramente não lembro. Ah, fazer a missão da Vé, né? É ah, justamente a veia daquele, daquele estabelecimento ali que pediu pra gente fazer o negócio. A gente já botou um chefe tão foda que eu imagino que o esqueleto não vai ser muito trabalho não, né? Vamos apelar qualquer coisa, eu uso uso o escudo e maceta. maceta. Enquanto eu tenho outra estratégia, né? É um truvel, na verdade. O esqueleto tá por aqui. Eu disse que um esqueleto que assombra a tumba do, do pai dela, da mãe dela, da família dela, alguma coisa assim. Vamos lá, resolver essa fita. Estamos no modo bem feito. Oiê, Vou falar em acabou de anoitecer. Eu tô jogando de dia mesmo. Então o esqueleto à noite, ele tá pra cá. Eu chego soltando um trovão pra matar os caras que podia muito bem ajudar ele. E olha lá, esqueletão. Tá bom, ele tá tomando de um. Isso é um pato. Eita, pra dar um da mesa aqui nesse tabaquinho. Isso é parada de no damage, me O que diabo é no damage? Será que é Nem não dá mais, sem vídeo. Não, vencendo no não sei quanto chefe, sem tomar dano. No damage, no damage. Perfeito fica nessa bastarda de nó da mágica. tá matando o chefe sem tomar dano, besteira. Mata o esqueleto que ronda a cova no Condado de Darzov, tá morto. a estalagem. Vamos dar uma olhada pra cá, o pior é que não tem mais nada pra ver pra cá, né? Não, pra ler, a gente já viu que tem um baúzinho. Aqui pra cima... A gente não sabe voar, infelizmente. Então não dá pra ir. Oi, dá pra voar no jogo? Eu, pô, não, é porque toda vez que eu vejo um lugar que eu não consigo alcançar, e pô, não sei voar, como é que eu vou pra lá? Acho que não dá pra ir pra lá. Vamos embora outro lugar. Pra estalagem da Vera, ver se ela vai nos recompensar. Jogando pra rimar. Vamos pro próximo dungeon, logo, né? Eu não consigo lembrar de nenhuma outra coisa para fazer. Vamos para lá. temos mais uma missão aí. Não tem como ajudar o zumbi ali ainda, né? Aquela moça Isso é coisa de final do jogo, na verdade. Não era pra ter aceito daquela missão ali. Né? Passei da estalagem. Passei muito da estalagem. Achei que era pra cá que eu lembrei da saída, mas é isso aqui. Cadê a veia? Academia veia matar esqueleto. O cara não traz prova nenhuma, né? Ele finalmente descansa em paz. Fique com estas peças de ouro como retribuição. Eu decidi passar na minha estalagem sempre que precisar descansar. Pronto, mais uma missão cumprida. Acho que outro frasco? Será acho que comprou outro frasco, né? Tio, acho que não. Onde foi que comprou tu frasco, cara? Onde é que compra? Aqui compra escudo, magia, né? Tipo, aqui não, mas nessa cidade... Aqui já foi, era magia e a vida, aí no outro você comprava... Bora lá, que eu acho que eu só comprei a massa. Que massa? Armadura, né? Eu comprei uma armadura, mas não lembro de outra coisa, deixa eu dar uma olhada. Oh, tá vendo aí? Olha aí que eu tô com sono. Pronto, mais um negocinho só pra garantir. E teremos êxito na nossa missão de chegar até o danjo. O oh, coro, tá ali de graça? Tá caçando outra coisa para aqui. Eu quero... Eu quero é um... suki de Groselha, que essa parada vermelha que eles dão aqui. Mestre Cervejeiro, é livre! É uma poção livre, não é grátis, não. <risos> Era pra ser free, né? E free é livre, free é grátis. O cara botou livre ali. Por quê, velho? Digo, o resto do jogo tá todo bem traduzido. Aí tá o livre ali, só de zoeira. Só de zoeira. É porque cabria livre, mas não cabia é grátis. Pois bem. Seguimos o rumo. Deixa agora só deixa eu me orientar aqui. Uma as descabelada pra gente... Ver o mapa, e eu ver se eu lembro para onde é. Ali onde tá faltando o bem ali no cemitério de combeltão. Bora dar uma caída. E vamos lá o próximo dungeon, que só tem lá para ir, vem Todo lugar vai estar tá bloqueado agora pelo poder que a gente pega lá. Spoiler. Eu trabalho de noite, hein? E o lugar já tá até consertado. A da fraqueza daquele bichinho você fica parado abaixado, não canto, dando porrada até ele cair em cima da maceta da massa e. Lascar-se. Vamos apro aproveitar aqui e pegar a mana. Mano, vai pro nível 3. Tá tudo no 3? Eu sempre andava com o poder mais adentro. Tá da outra vez que eu tava jogando. Ah, né? E bom. os caras trabalhador, rapaz. Amanheceu. E esse esse vídeo bocejando, é chato, né? Eu é no tal cemitério. Gente a gente enterra cara. um cara é empalado ali. <risos> O coviro desse punto aqui deve estar tá rico. Mas eu acho que é aquele cara que tem naquela cidade lá, naquela primeira cidade, né? Da resolve eu acho não. Acho que aquele cara ali é coveiro, mas. Bom, não aparenta ser o cara tá, tá muito bem de vida, não. Parece mais doido da cabeça do que qualquer outra coisa. Esse baratinho aqui, cara, essa coisa, esse pedinho ali, parece igual de outro jogo, né? Aqui achei é cheio de zumbi, cheio de demônio, mas... Ele parece fora do lugar aí, ó. Nada a ver. Vou homenagem já Metroid, porque parece cor de Metroid. eu falei no, no na outra parte dos pulos chato que tem nesse jogo, né? Olha lá, bem vindo, bem vindo ao começo do fim que chatis. Calcular bem o pulo aqui que se morrer morre, né? Se morrer não é interessante não. Já morreu, posso saber? Ei, ei, fazer isso todo pulo não que Manja, rapá, o Black manja quase que cai na lava, velho. Se não for um buraco ali embaixo, cara, ou é lava ou é spin. O jogo não perdoa muito não. Quase, hein? Olha lá, tá vendo? Isso ela é spin. Não sei pra quê. Tira dali porque no chão tem lava, cara. Então buraco até tem aí. Lava. E tem lava aqui no outro era provavelmente um buraco. O cara manja, o cara manja, rapaz, sem trabalho nenhum. Vamos rezar aqui e vamos entrar em mais um dungeon. Eu vou fazer esse dungeon nesse vídeo aqui mesmo, né, velho? Não fiz nada, só, só matei aquele esqueletinho e simbora. Né? Vamos tentar esse dungeon aqui, pô, cara, né? Eu confio mais. mas lá já morreu, foi gente ali. Aqui é a necrópole. Chegando aqui, essa sendo essa desgraça, tudo Ainda bem que o cara vê ela nesse jogo assim, dá vontade de quebrar na moceta, parecendo, um... parecendo aquele tal daquele Castlevania. Castlevania, tem gente que não sabe que Castlevania é assim, né? o oh, que eu vendo? Nada a ver, cara. O que vendo aí, velho? O que vendo aí, Ou fala do Symphony of the Night, né? O Symphony of the Night tem vela pra quebrar. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de espinhas, lavas e pulos. Aqui é a mistura de tudo, ó. Um espinho pra não cair na lava. E eu vim pela esquerda primeiro, agora que eu tô notando. Não sei se era pra cá. Hum, no! uma juícinha. Isso aí foi uma armadilha ou um esqueleto, né? É uma armadilha, quando é tempo assim. Nossa, o esqueleto ele tava aqui do meu ladinho caçando é dele. Falei, falei. Vou buscar ainda a spawn. Né? Ah, tá lá. Não vou correr da batalha não, mas... Eu queria ir pra outra tela para poder usar o escudo logo e me curar. Eu expliquei como essa magia funciona, ela dura uma tela, né? só mata cura. Cura dois todinho. Que pena, hein? Podia não curar nada! Na verdade, ele vem sem curar nada. Isso é o upgrade do escudo. Ele não mel melhora mais do que isso, não. Por isso que eu digo que pena. Se não vai melhorar mais que se a cura 2. dois... Para que seja um porcentagem essa curinha. Tá curando dois por enquanto, depois vai curar mais. Olha a porra! Aquele cara muito chato pra estar tá aqui do lado de uma armadilha de, de lava, hein? A gente já tá mais forte e tem truvão aqui. Qualquer coisa. Toma! A gente tá bem mais forte, né? E ele é o mesmo esqueleto sujo. Pegamos a chaveira pra esquerda, né? Estou vendo um padrão. Eu confio no padrão da outra, vai na esquerda e encontra o outro no chefe. Pega o cara aí pelo fiofó e só o outro. Isso aqui não me garante, não. Pulo, esses pulo assim, até pesadelo, velho. Pulo nojento. Pelo menos você tem um controle no, no. Tipo assim, quando você pula, você tem um controle bom no ar, né? Que de questão aí. Você dá o um pulo, amigo. E, e fé em Deus, porque você não controla mais nada depois de ter dado o pulo. Você controla a direção, não vai bater depois de ter pulado, né? Que você controla todo e pode até ser abaixado. O pulo para bater abaixado. No ar! Não tem sentido, mas é isso aí mesmo. Controle muito bom do pulo. Vou ver aqui... O medo. Vou ver aqui se a gente morre, Tô com vontade de vir aqui pro lado de fora, porque aqui fora já tem um, um santuário, né. Deixa eu mandar um Truvão aqui nesse esboque. Aduque! Acho que eu não mostrei até agora não o trovão, né. Que é bom, é porque o, o, o bicho tem que estar tá na tela para tomar. Pra tomar o dano. Ele é bom, pô. Até o final do jogo ele tá fazendo estraga ainda, mas... Bom, só dar uma recuperada aqui e vamos entrar. Vamo ver o cara de novo. Onde tá salvo esse cara no trovão, velho. Só, só, só um teste, peraí. Você sei que ele morra instantaneamente. Ah, moleque! E dá, pra, dá pra farmar dinheiro aqui também, porque esse é o primeiro miserável que a gente vai salvar. Mas quando você salva e fala com ele, ó... Eu te devo minha vida, amigo Ele dá dezão, ó lá. Bora formar o dinheirinho. É brincadeira, eu vou só voltar aqui pra recuperar a mana. Fazer o cara salvo vai morrer de novo aqui Kevin No! aí deu tempo obrigado senhor eu certeza que era o fim é não atrapalhe não senão você morre de novo cara ah, não morre mano é porque para você ataca e o botão de atacar e é o de diálogo é o mesmo né se o cara tiver lá perto aí você não bate você fala com ele quase que deu ruim Cara. foi quase hein a chave já tem se já tem a chave tem um correr para baixo peraí. a gente vai para cá porque de repente né eu já tenho a chave de repente tem outra chave para cá a cabeça pobre diabo <risos> Peraí. deixa eu ver se vai dar certo isso aqui é cuidado e tem esquerda da porra, cara. É porque imagina, é, é imagina se na luta o cara vem. É, é, o quê? Cuidado, ele toma uma machadada na cara, cai e morre. Mas foi tão ligeiro. <risos> Tentei avisar. Você é vai me foder. Vou dar um trovão aqui porque essa porta tá meio chata. Esquerda. Tô... Oh, eu tava falando que o escondido não tancava a espadada, velho. o bichinho aguentou mesmo. O é muito caro, velho. Os magia é tudo caro e o cara, pô, né? Isso aí já era. Aquele bicho ali atrás. Olha no fundão. Agoniando aí. Agonizando. Você viu o sistema que a gente tá, né, tem os... As caverinhas que sai para lutar e tem uns que estão presa, velho. O que é que eles ali não são vivos? Era um, um benfeitor que veio tentar e tá amaldiçoado da que ali, certo? Eu acho que estou perdido. Deixa eu ver algum mapa. É pra ter ido pra cima, né? Onde é pra cá? Se não é segredo, achar geralmente guarda a porta do chefe. Não segredo. Moleque chato da porra. Ô oh, miséria! só pra garantir. Se fosse um realzinho mais mais longa, né? Um realzinho só. Não é muita coisa mais longa, não. Né? Ah, porra. E com o escudo ligado, tá vendo? Na naquele outro vídeo. O primeiro bicho que você vê desse aí, ele te mata só de uma, velho. Também que eu estava precavido. Vou ser mais pré-cavido ainda e tomar uma poção aqui. Porque da próxima ele me mata de um jeito e de outro. E a posição tá ruim. então poção aqui, velho. ele me matar, eu, eu morreu eu morro, né? Eu queria viver, mas se for para o meu eu digo, bora. Aí, outra chave, ó. Porra, só faltava uma. Mindy. Duas chaves. Ah, aves. Ah, Isso, isso é igual ao Avatar, cara. Você precisa dele. Quando, mais, quando você mais precisa dele. Ele vai embora. Olha o tamanho dessa tela aqui, os shot velho. É pronto agora. Inferno com o meu dinheiro, que o dinheiro caiu junto com os osso dele na lava. o filme escudo, né? Isso é palhaçado, né? Aí. Se não chega aí, eu não podia fazer nada. tem jeito não, hein? Esse aqui não dá pra salvar, não é? Pega aí com o trovão, mano. Um trabalho é tão grande! aí deli Pode alguma coisa? Não muda! Daí é pra apelar aqui, ó... Tá vendo aquele esqueleto ali em cima? A gente tem trovão. E sempre que você passa por aqui, você recupera a mana, né? Você... Aí, ó... E se eu não me engano, tem esse cara aqui... ó o tamanho estado aqui, dá pra fazer trovão. E trovão no... Olha lá... Então... Dá pra roubar, hein? Tá roubando XP aqui, velho... Não sei se eu faço isso não, mas... Eu digo, bora! Vou pegar só mais um pouquinho de XP... Aqui deu duzentão. Porque esse jogo é difícil, cara. Os inimigos não tem pena, por é que eu vou ter pena? Isso aqui não é apelação. Acabei de descobrir um farm novo, ó. <risos> Só funciona nesse modo aqui. Esse dinheiro todo então nem que não dá pra perder. Mota no esqueleto lá de cima, né? Assim, espetáceo que tá chovendo o urso dele aqui. Belice. <risos> Derrubo. safado né que a história de estar no jogo é pausar isso aqui eu sinto que é um lobo, mas vai dar uma adiantada boa na campanha porque o jogo tem tanto disso tem tanto grind né é melhor a gente cancelar o grind do jogo do, é melhor do, do que eu fazer uns vídeos de meia hora né só batendo inimiguinho e voltando é melhor eu fazer aqui logo isso aqui é mais rápido não vou pegar muito não só o suficiente para sair daqui no nível 99 Thunder Strike ela cinco inimigos com trovão ou fogo Gente, só um aí tem 10 horas já. Agora que remata assim, não sei que ele tenha dito 5 duas vezes, né? Porque tem mais inimigo aqui para esquerda. De repente eu soltei mais para esquerda e acabou de matar. É, tá vendo? Dinheiro, yeah. experiência, lá por cima tem um baú. que a gente também tá? metal mano, pra apelar mais. LADRÃO! Bota o seu madruga aí na tela, isso é muito desonroso. Ah, na verdade, isso aqui é um método mais rápido de, de... né? Porque o cara acaba fazendo isso aqui de um jeito ou de outro, velho. Indo e voltando pra poder matar inimigo, o cara faz, né? Tanto tempo que eu já passei naquele... naquele estábulo lá, matando zumbi. Mesma coisa, só estamos salvando o tempo. O resultado é o mesmo. Também, por que não? Vou pegar só a vida para acompanhar a mana ali. Não vou roubar mais, não, porque já está bem roubado. Né? Tá tudo aí. Acho que subiu o nível de tudo, né? Adonamos! Tá bom o jogo aqui. <risos> Garantido. No! <risos> Quanto dinheiro perdido! E vamos lá, breira. Pra esquerda ou pra direita. Perdi o raciocínio com o nosso roubo A gente dá a volta por ali, por cima. Pra pegar a magia. Pegar o que tá no baú, né? não lembro o que é, não. Outro tô foi uma magia. Eu costumo agora de matar inimigo na facilidade, Mas não é bom estar tá usando trovão não, carota de mana. Usou um e acabou. Olha lá, era pra ter guardado pra cá. Tá matando esse cara no roubo agora? Agora vamos ver. Ele não pode roubar. Vamos lá, lá. Pica aí, peraí, deixa eu passar pra cá. Aproveitar que ele me deu uma porrada segura. Otário. Pegou uma força também, né? Aumentou uma força. Vixe! Esse bichinho tá mais forte que o outro, pelo visto, né? Lembrando que é isso não, isso, espera lá pra ver. Ah, é uma habilidade! tem que esperar pra ver o quê? É o golpe de precisão. Possibilidade de quebrar o bloco rachado rachados e rebater projéteis. É isso aí mesmo, ó. Aquele, aquele negocinho que eu tava batendo, o bloco rachado, ele tá dizendo... Só quebra se bater! Mas não tá quebrando aí. quebra com isso aí. Aí também pode rebater o, o negocinho né, que os inimigos lançam. um jeito legal de matar os bichos. Uh! No! No! No! Já matou, cara! Ah! Boboque! Figaça! Trovão. Disse não pode usar trovão. É, mas tem um. Um savezinho ali do lado já já, hein? Já já a gente se aquieta. Deixa eu mostrar como é que a gente vai rebater tudo isso aí. Tipo, não é tudo que rebate, né? É só essas coisinhas de metal, eu imagino. Opa, foi mal, acostumei. Hehehe. <risos> É um dinheirinho a mais porque é tanta coisa, cara. Só mais um pouco. Quanto dinheiro que eu estou trazer Eu vou farmar mais um pouquinho, quase nada, porque acabei de lembrar que a gente tá jogando no modo mais difícil. Tipo, no, não no modo mais difícil, mas no na afiliação mais difícil. A gente tá jogando pra o um lado do bem, né? Aí, o jogo fica um pouquinho mais complicado, o que o chefe fica bem mais difícil, as corra, né? Vamos roubar um pouquinho. O jogo ficou mais difícil aí. <risos> Eu acabo saindo daqui no nível, no, no, no nível 99. Matar os próximos chefes, tudo de uma porrada só, aí não vai ter graça, velho. Já tá bom, já. já. tá bom, vamos embora, deixa esse ladrão. Vou só salvar, peraí. Aqui os Stonks vicios. Acho que, acho que agora chefe né, já foi tudo, usou duas chaves, pegou o negocinho ali de cima, não, não muda a massa, era pra mudar né, tipo pra mostrar que tá refletindo os ataques ou coisa assim, aqui ó, saber que não tem nem como passar sem pegar, acabamos de quebrar. Se o cara vai na pressa aqui, o cara morre. Não né? tem... Não fita. Diabo a vir. Vou mandar um escudinho aqui, qualquer porrada que eu tomar. O dedo no botão do escudo, já. Com medo de, de não errar o botão da, da poção. e confundir, né? Que bicho feio é isso, mano. Fala que satanás. Moda da hora né? a língua dele, as tripas, é um modo da hora aí dele. É aquele que eu falei na primeira parte, é um feio muito bonito, cara. Eu acho que eu acho massa essas coisas grotescas assim. Cara, tem olho no lugar do mamilo, olha aqui. Que bicho, bicho escrotamente feio. Vou matar aqui vai ser outra história. Vou matar a chapulita, não tem mistério nenhum. porrada pra tirar um de HP. Mas não vou achando que é fácil assim não, que quanto mais HP ele vai perdendo, né? Mais ah, difícil vai ficando, o chefe vai ser agoniando. Eu já ele levanta esse rabo gordo dele daí. Aí ele começou a invocar o caveirinha lá. Opa, vai lá. Olha ah lá, olha lá, lá, só falar lá, lá, Mas olha ah lá, dá pra rebater os negocinho aqui eu <risos> Bota aqui com o meu dinheiro! A caveirinha não é interessante elas se cair aí no, no fogo. Corre fácil, não é uma questão de grana, não gente pode. Pô! Droga! Tô até legal aqui, né? Deixa eu mandar logo um trovão. Isso aqui em cima fica meio complicado né seu pateta cara ele tá me dando tripada tripada você dá uma joga uma tripa no cara é uma tripada uma né? coisa feia uuri uma banha de tripa castelo ah. purificado 750 de XP por um chefe desse, cara? Que mexaria? dá pra eu ganhar muito mais fazendo aquele que eu tava fazendo agora, porra, chapuletada que você dá, morre um cão. É gorro de Teriguts. em Calamon. Um glutão da dor. Um glutão... Um era um mentiroso, o outro era um glutão. Hmm... Cada chapulitária que você dá essas orb, né? Elas, elas revelam esse cão ali, ele perdendo a força, né? A influência do cão ficando mais fraca nesse mundo. Isso mesmo, cavaleiros, vamos acabar com o diabo através de macetagens. Obrigado por assistirem até aqui. Me desculpe a vergonha alheia. Estou me divertindo bastante na nossa série de Infernax. Vejo os senhores na próxima. E. e...